Cara, essa mina, essa Ana... Vou enxergar até etapa aí. Pô, Felipão, tô gravando, pô. Segura. Ah, tá gravando? Já começou? Tô gravando, segura. Foi mal, foi mal. Essa Ana tá jogando muito. Há sete meses eu já postei aqui no canal um vídeo sobre a jogadora que na época tinha estatísticas melhores que a do próprio Simple Na gringa ela está sendo chamada de Female Simple, o que eu acho uma sacanagem, tá ligado? Porque ela não é o Simple feminino, ela é a Ana Chamá-la de Female Simple é tão injusto quanto chamarmos o Simple de Male Ana E antes que você comente aí que eu estou lacrando... Mano, eu tenho três filhas E se um dia uma das minhas filhas jogar muito bem CSGO Ou qualquer outro jogo Eu não quero que ela seja chamada pelo nome de outro jogador Não assim, fazer uma comparação, ok. Agora não chamar a Mina pelo próprio nome isso eu acho zoado. Enfim No vídeo que eu postei há 7 meses pra cá a Ana só evoluiu. Dei um ligue aqui dos últimos torneios que ela disputou Primeiro lugar, terceiro, quarto, primeiro primeiro, primeiro, primeiro, segundo, segundo primeiro, terceiro, quarto. A Ana joga na equipe da Enigma Galaxy junto de Tori Cat, Vilga e 23 Recentemente elas jogaram contra a Fúria Feminina e mano, MD3 a Enigma ganhou por 2 mapas a 1 um. no último mapa dessa MD3, ela ela ficou 39/19, ou seja, um rate 2.0 de 1.56, manos, olha, forte, viu? Assim como no último vídeo que eu fiz sobre ela, ela continua com stats melhores que o Simple. Nos últimos 3 meses, o rate 2.0 do Simple tá 1.13 e o dela 1.20. Ah, mas ela joga contra adversários inferiores, mano, não para com isso. Para. Vai você jogar contra ela? Vai lá, quero ver. Seu merda! Seu bosta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Tudo que a Ana fez de sete meses pra cá, eu irei mostrar pra vocês. Olha, tem muito highlight aqui que impressiona. Juro. Inclusive, uma curiosidade: depois que eu postei o um vídeo sobre ela né, e as outras jogadoras da sua equipe, o coach do time, que é português, me mandou uma mensagem. Ele disse o seguinte: ó, muito obrigado pelo vídeo sobre a Ana e sobre a Twente. Realmente é muito importante haver importância sobre o cenário feminino. Um grande abraço de Portugal. Falou também que gostava muito do meu conteúdo, enfim. Tamo junto aí, JTR. Manda um salve pras minas.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 Test of Ana, Insane Place. Eu lembro que há sete meses, as jogadas que eu vi já me impressionaram. Veremos agora. Ó, Nigma Galaxy versus HSG Sports. Errou o primeiro time de e. O segundo não errou. não então, so, Reposicionou, so, se escondeu Nossa, difícil esse tiro viu oh, gracinho só mano Difícil aquele tiro ali A tuente que tava ali na areia deve ter passado informação, a informação que passou bomba Ela rapidinho pegou forte, forte, <música> Mais uma partida <música> na inferno Difícil tiro <música> difícil esse tiro Não, <música> muito muito difícil. O segundo, ah, o segundo foi mais bonito, óbvio, né? Foi no scope. Mas o primeiro, assim, cara passando por baixo, rapidinho, e ela tinha acabado de tomar uma flash ali, OK, né? Foi uma flash meia bomba, mas ele de atrapalhar, então A primeira bala foi bem mais complicada. É um scope, né? o de Oh, Cega de novo, dessa vez não atirou E repica é, repicou porque é A pegando mal. informação e a Ana <risos> Agressiva, né, mano? Amarga, agressiva, negativa. Ó, mais um round da elas gostam desse mapa, running, viu? Ramboost, pegou. pegou. Uh, peguei, sem querer. <risos> Agora eu sei porque estão chamando de Simple Female. O Simple fez uma jogada muito parecida com o Beach, se não estou enganado. Pegou uma ambush aí pra pescar. Take forced away. Here we go, simple. Oh, oh, baby, he wants to get aggressive! Uma jogada antiga já do CS, cara. Bem antiga mesmo derrubar algumas das suas posições, Ana. E elas vão rushar, ó. Pegou. Pegou. Pegou também. Eu não sei o que vai acontecer a partir daqui, mas assim, segurar rush de Alpi não é uma tarefa fácil. E as duas terroristas já estão ali em cima, então, vamos ver. Pegou. Vai. É difícil, é difícil segurar rush de Alpi. É bem difícil, né? Bem difícil. Eu acho que antes, nós vimos que ela derrubar um golpe, que é... Olha. That means they must have some sort of that means they Let's must have some, some sort of plans. Sort of Damn. Okay, okay Furia looking to go Akari aggressive. Pushendo. At least the first player is already out. Still having Gabi close. Oh, look at this and one more flashbang up ahead from Furia. The ideas are there, Log but Gabi. Arna perhaps with a PT50. Can she be stopped looking behind her? Does now spot car. So the information present wants to separate these two will do so ela a e ó, ela tá com de vida. A Bocor a Bocor tá fuga. Tá fuga. Não sei onde é, mas ela ela, ela hum, in assim, quite é a bit of Bocares yet but she's playing very well. It's better the bomb now. Does she there? Head stop position trying to make way towards the pit? She may have been seen just as she swung the pistol around. 5 HP for Ana Boca I think is looking towards the site though. So that's de lado. Deu uma pinadinha e é é é é é não acertou a AR, mas ainda assim levou mano jogou hein jogou. o início. o início. kill o a Kiza Estava jogando Ana. Mas Ana pegou E agora a Ana sozinha contra A, é, a Ana contra a, a Ana contra a e a Little Oh, and she flicks onto é. Acho que ela it nem it tinha desconfiado But Agora escutou, close. agora sabe oh, oh, oh, oh, here we go. Mano O pessoal compara com o Simple Mas esse estilo de jogar de Alpe Lembra mais o Monese Movimentação muito rápida Arrisca muito no scope Também que o Simple faz muito disso também Roundão, roundão Outro round difícil 16 de vida E se fosse Anyone that x 1 agora Vai ser a Ana, até Molotov, ela está capaz de pegar a bomba. Com is ADP, é a arma que você quer nessa posição. que não ela não abre o escopo, porque não podem escutar. Mas se bem que é meio óbvio, ela Não sei se ela encontrou o é perfeito. Ela até has a second flashbang she can throw out and now she can just move around. She can play with it. She knows the clock is in her favor. There is no kit in the hands of Slayer, And Anna, she's playing this two much. playing with her nah, food. And she is hot! Forge, forge. She they're sheesh. on the A-bomb site, but that bomb has a it long way to rotate sheesh. to join the teammates. And they still don't have a frag just yet. Three become two, all Fatal and Stormy, versus Enigma Galaxy, who are firing on all cylinders so easy, as they make their way towards the grand final. Ainda, Tori, a Stormy precisa de um a para a, a survival, mas levou. Ana ela está esperando! E Tori flashback. Brilhante! Tori uma. levou. Tori morreu. Ana levou mais uma e o cameraman não pegou. Tá complicado cameraman. Foca aí! E ela encontrou os jogadores e está procurando mais! Ana a terceira bala foi difícil Eu queria ter visto <risos> as duas primeiras, né? Olha deu mas é a nada 10 Ó, o vai agora. 10 <risos> e 1 Ela está uma uma Reflexo a mil, cara. Ana. É um real. A palma da Banana. Ok, não tá tão difícil esse round, porque assim, tão miadas. 12 e 31 é um de vida, né? Ana tá full. Tem round, tem round. Mas vamos ver como ela joga de AK, né? Vamos ver esse plant também aí. É pra ferrar, né? Não, que plant é esse também, né? Gente, entendi. Não tô entendendo. Por que não tô fechado? A amiga podia cuidar ali do cimento, sei lá. Valeu, valeu. olha não, não. A mina é forte, a mina é desenrolada. Muito provavelmente a melhor jogadora de CSGO do mundo. É um Tio também. Oh, não, aí não, pô. Mentira. Não. Mano, a bicha é gata, tio. Ah! Esse bicho ele é gadão, né, mano? Gado mestre, mano. Agora, rapidinho, uma novidade aqui: só para quem é maior de 18 anos. É o Brasil. O para pra quem não sabe, é o maior e mais confiável site de apostas do mundo Eu sei que quase todos vocês acompanham o cenário do CSGO E também, né, muito provavelmente, o cenário de futebol E aqui no stake você consegue ganhar dinheiro com seus palpites Aí mano, vou te passar o papo aqui Sabe aquela grana que você gastaria esse fim de semana com whisky, energia? Essa cachaça ping chuca Que você de alguma maneira já jogar fora, é né? e já não valeria a pena Bota aqui no stake, será muito melhor, você ainda poderá multiplicar esse valor E quando for se registrar no site, utilize o cupom CACHORRO1337 Porque esse cupom te dará nada mais, nada menos que 200% de bônus, caso o seu depósito seja de 100 a 2500 reais, Ou seja, depositou R$100, ganha 300 E aí você pode jogar aqui no site. Eu gosto disso daqui, ó. Esportes, Counter Strike. E aqui tem uma oportunidade legal, então ó, presta atenção. A Movistar Riders irá jogar contra a Bad News Eagles. A Stars não é favorita. Mas tem chance. Se você colocar 100 reais na Movistar e ela ganhar, você vai multiplicar o Salvador por 3. Ou seja, vai ganhar 300, né? Mais de 300. Além disso, tem jogos de cassino também. E eu gosto da roleta, né? Quem não gosta, pra ser sincero? A Steak é muito melhor e mais confiável que o Foguinho. Confia no pai. E se cadastre agora com o meu cupom. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal Castigão 337, todos os dias, dois vídeos novos. Então, se você curte um conteúdo da Hora do CSGO, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho. E é isso, manos. Eu vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Castigão 337. Falou!